Convidamos agora para sua apresentação o engenheiro do ONS, Vitor Silva Duarte. O Vitor possui graduação e mestrado em Engenharia Elétrica pela UFJF e doutorado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa em Engenharia. Atuou como pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, o CEPEL, e atualmente trabalha como engenheiro sênior do ONS. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em planejamento energético, atuando principalmente nos seguintes temas. Programação dinâmica dual estocástica, planejamento da operação energética, planejamento da operação interligada, multiobjeto e planejamento da operação de médio prazo. Com a palavra, Vitor Silvo Duarte. Bom dia a todos. Bom, primeiramente, em nome do Operador Nacional, eu agradeço à Universidade Federal de Juiz de Fora pelo convite, é um prazer para pra nós estarmos aqui é, junto com vocês. É, pessoalmente, agradeço aí, a, em nome da Jenaína, né, pela oportunidade de retornar aqui à universidade, rever grandes amigos, alguns professores, outros foram colegas aí de, de contemporâneos meus. Eu acho, Janaína, que deve ter uns, provavelmente uns 15 anos, cara, que eu não subia aqui em Engenharia e fiquei muito feliz, né? Com que eu estou vendo, o um porte desse evento. Parabéns pela organização, tá? É, você também comentou, Janaína, na tua fala inicial, sobre o, o orgulho, a satisfação, né, de estar tendo ex-alunos aqui. É uma satisfação muito grande, pessoal, para mim, é, ter sido ex-aluno tá, dessa universidade. As pessoas que me conhecem no setor elétrico, elas sabem que eu fui aluno aqui da universidade, porque isso é uma coisa que eu faço questão de falar. Eu fico muito feliz, nós temos ali no um, um MS, um programa é, de, chama-se, é, agora me fugiu o nome, mas um programa para engenheiros trainees, é, no qual nós temos uma participação maciça de alunos né, de, é, aqui da, da universidade, e me impressiona muito, oh, obrigado João. E me impressiona muito a qualidade dos alunos que nós temos recebidos. Né? Hoje estão é, assinando lá conosco dois ex-alunos aqui é, é, assinando contrato, né? contratados com o dinheiro Júnior. E, e, e às vezes eu brinco quando eu levo uma, uma indicação lá para o diretor e ele me pergunta: é, é, é de juiz de fora, não é? É, é de juiz de fora. Mas não pela, não por ser de juiz de fora, mas pela qualidade que as pessoas têm aqui, o fato de ser de Juiz de Fora é só uma coincidência. Então, parabéns aí à, à universidade pela qualidade do, do, do ensino. Bom, é, eu vou falar um pouco aqui, é, eu, na verdade eu vou dividir essa minha apresentação em duas partes. Né? Nós vimos aí é, a fala do, do, do Tiago, ele falou muito né, da, da, de como a matriz está se, transform, se transformando. A segunda parte dele, né, ele apresentou aí o plano decenal de, de energia elétrica, é, eu vou focar como essas mudanças é, que nós temos vivido na matriz afetam o nosso dia a dia da operação. O enfoque que eu vou dar aqui nesse trabalho é um enfoque energético. Tá? O NS, ele vive a todo dia uma série de, de, de desafios, tá? é, muitos mesmo, mas eu vou foco aqui a minha apresentação na parte energética e depois eu vou fazer alguns comentários sobre onde esse evento da geração distribuída afeta as atividades do operador. É claro que com a visão que nós temos hoje. Bom, então eu começo aqui a minha, a minha fala tá, citando algumas características né, da nossa matriz. Já foi muito falado aqui, tanto na fala do, do Rodrigo quanto do Tiago. É uma matriz que ela tem... Ainda né, uma característica é, é, hidroelétrica, ela tem uma base muito forte hidrelétrica e vai continuar sendo assim por algum tempo. Né? Ainda que a, a, a participação desse tipo de fonte venha é, se reduzindo ao longo do tempo, mas nós podemos ver aqui, eu vou botar aqui uma, uma, uma, dois, dois gráficos. Ah, aqui. Ah, essa aqui é uma fotografia né, da nossa matriz hoje e aqui no final do horizonte que o INS monitora, que é o horizonte de 2023, nós vemos aqui 68% né, de geração hidrelétrica e é, é, lá em 2023 nós temos 64%. E essa nossa matriz, ela é uma matriz é, basicamente calcada em energia renovável. Né? Hoje nós temos aqui 83% é, é, formado né, por, por fontes renováveis, hidrelétricas, solar, é, eólicas, principalmente, biomassa. Tá? Bom, essa matriz, ela, a maior parte dela ela é supervisionada, programada e despachada pelo ONS. Tá? E por que, que eu estou fazendo essa observação? O ONS ele monitora, ele programa, tá? ele despacha toda a geração que é conectada à rede básica. Tá? Então, para nós, no operador, tudo aquilo que está conectado em rede de distribuição é, não está é, não, não, não no nosso radar. Tá? Nós não temos nem controle e nem supervisão é, dessas fontes. E aí, mais na frente, quando eu for falar de geração, da parte de geração distribuída, a gente vai ver que, na verdade, o impacto dessa, né, de, de, de, dessa nova é, fonte nas atividades do operador, acaba sendo um impacto secundário. E é, nós trabalhamos aqui com toda a matriz que está contratada, tá? seja em ambientes livres ou ambientes regulados. Mas o ambiente de contratação, para nós, ele é irrelevante, tá? isso não afeta a operação, mas é, o que nós temos aqui é toda a matriz contratada. E agora trazendo um, um, um zoom dessa matriz para a gente tentar ver como ela está evoluindo ao longo do tempo e fazendo alguns destaques, tá? nós percebemos aqui o seguinte em termos de geração hidrelétrica, né, como bem foi dito hoje aí pela manhã, né, o aumento o, o aumento ele é um aumento é pequeno, tá? Nós temos aí basicamente é, um incremento aí de 4,5%. Isso é a referência aqui Tá, é o, é o PEM, tá, é, é o Programa de, de, de Estudos Energéticos. É, e praticamente, toda essa oferta, toda essa expansão hidrelétrica, ela acontece agora em 2019. Tá? Uma parte desse número aqui está associado à motorização da usina de Belo Monte, tá? que na verdade já está é, associada. Mas cabem cabe aqui dois destaques. Né? É, nós temos um aumento significativo de geração a gás, Tá, 39% da, da, da, da nossa oferta a gás natural, e 76% do crescimento da nossa matriz, perdão, é, e um crescimento de 76% com base em energia fotovoltaica. E aqui uma, cabe uma observação, toda vez que eu falar de fotovoltaica, eu estou falando da fotovoltaica que ela está ligada na rede básica, tá? essas é, é, fotovoltaicas. É, essa fonte solar que ela está ligada aí nos telhados, está na, na rede de distribuição, elas não fazem parte aqui desse número, pela razão que eu citei antes, o OMS não é, monitora é, esse tipo de geração. Bom, ainda que é, em termos de megawatt, esses números, né, eles são pequenos hoje, né, nós temos aqui 1,3% né, da nossa geração, sendo da nossa capacidade instalada, perdão, é, sendo de fonte solar, mas a gente vê aqui que é um crescimento que nos chama a atenção. Opa! Pronto. Ainda um, continuando aqui um zoom né, na, na, na, nossa, na nossa expansão nos próximos cinco anos, é, como eu citei, né, aqui a gente tem a, a, em 2019, né, a, na parte hidrelétrica, basicamente as usinas de Belo Monte, Colíder e Sinop Belo Monte já está motorizada, então nem é uma usina que hoje eu consideraria em expansão e ao longo do tempo a gente vê que não tem nada de significativo em termos de hidrelétrica. A boa notícia tem sim, né, uma, algumas usinas a gás natural, essas barras vermelhas aqui, elas se referem à expansão de termoelétrica, a maior parte delas em gás natural, né, aqui em 2020 é, tá previsto a entrada da, da, da usina Porto Sergipe, que ela tem praticamente é 1.5 GB, né? A usina Novo Tempo, usina gás natural de 1,3 GB em 2021 e é, Porto Açu em 2023, né? É, é importante a gente ver com bons olhos essa esse tipo né de expansão a gás natural. E a fotovoltaica ela, ao longo do tempo, a gente vê, são as barrinhas aqui amarelas, a gente vê que ela está ganhando é, é, é, destaque né, dentro, é, quando a gente fala de expansão. Né? Em termos de eólica, né, nós tivemos um grande crescimento de eólica nos últimos anos, eu vou falar um pouco disso, mas é, é, é, agora a expansão de eólica ela já é menor em relação ao que foi, mas em 2023 ainda está previsto aí uma entrada é, é, significativa desse tipo de geração. Muito bem. E quais são os desafios né, que essa mudança de uma matriz que ela era, há uns anos atrás, hidrotérmica, com uma participação muito forte em hidrelétrica 90%, quase, é, é, em torno de 90%, né, para uma matriz que nós temos hoje, que ela, tem uma, ela é muito mais diversificada em relação ao tipo de, de fonte. Então, eu vou falar sobre cada uma Dessas fontes. Tá? Começando aqui sobre as hidrelétricas. Né? Por que, que as hidrelétricas são importantes aqui para o nosso é, sistema? Bom, não sei se os senhores é, é, se é claro para todo mundo, né? na verdade, é, hoje quando nós... Né, um, um, uma hidrelétrica né, ela, ela é composta principalmente por um reservatório de acumulação e a principal função de um reservatório não é acumular energia para geração de energia elétrica. A principal função de um reservatório é regularizar as vazões né, ao longo do rio. Mas, o uso né, é, desse, desse artifício, da criação de reservatórios para colocarmos ali uma casa de força e gerarmos energia, ela traz benefícios muito grandes, né, ela é muito importante para o nosso sistema, principalmente do ponto de vista de é, segurança, de operação. Bom, Primeiramente, é a nossa principal bateria. Né? As hidrelétricas elas são aquela fonte que hoje dão é, é, sustentação é, para toda essa penetração aí de eólica e solar. Ela é o tipo de fonte que no Brasil firma a nossa, é, essa energia variável que está entrando. Ele é uma fonte também que ele é muito importante para a, na questão de reserva de potência. Quer dizer, o que que acontece hoje quando nós é, é, nós precisamos, né, de, de, de, de ter a, a disponível aí é, fontes de, de, de geração que tem uma partida rápida para poder acomodar, principalmente variações de carga, variações, ou frustrações de energia é, é, eólicas futuramente fotovoltaicas, né? E é, existem várias fontes que isso podem ser feito, mas a, a hidrelétrica, né? Ela é uma fonte no qual a gente consegue rapidamente é, colocar ela gerando. Hoje é, nós temos aí né, o nosso controle automático de, de geração, é, é basicamente composto né, por usinas hidrelétricas. Temos podemos fazer isso com, com usinas a gás natural, de turbinas de partida rápida, tal mas, cara, nós já temos um potencial muito grande, tá? E principalmente é, elas são importantes na, aí do ponto de vista mais elétrico né, na parte de é, inércia no, no sistema tá? Hoje nós temos um, um sistema que ele tem uma a, a transmissão hoje né, ela, ela, ela é muito é, é, existe uma transmissão muito grande em termos de é, é, corrente contínua né, são, são, são são é, conexões assimétricas, tá, que, nesse, que demandam do sistema uma certa inércia, e a, a energia hidrelétrica ela acaba também trazendo, contribuindo muito para a inércia do sistema. Se a gente for ver ao longo do tempo né, como as hidrelétricas evoluíram né, aqui desde 1950 até 2017, é, aqui na linha vermelha, né, nós temos aqui em termos de capacidade de armazenamento, e aqui na linha azul, em termos de capacidade de. de, de instalada, nós percebemos que, principalmente aqui na década de 70, 80 e até 90, né, a, a, a existência né, de grandes reservatórios de acumulação. Né, temos aqui Furnas, em 1960, podemos pegar aqui Serra da Mesa, que foi o último grande reservatório que foi construído, é, foi aqui em Toinho, no ano 2000, e a partir de, né, na, na, nesse último na, na, nos últimos anos, nós temos sim uma expansão de energia hidrelétrica, mas com base é, em usinas a fio d'água, sem grandes é, reservatórios de acumulação. Diversas razões para isso acontecer, principalmente restrições ambientais, né, e essa entrada de grandes usinas a é, fio d'água, ela nos traz uma série de desafios. Se nós formos ver aqui no... no é, a capacidade de regularização que nós temos hoje no nosso sistema, ela está gradualmente se reduzindo. Tá? Aqui no caso eu meço a capacidade de regularização pela relação armazenamento carga. Tá? Então se nós formos fazer essa relação, hoje nós temos aí uma capacidade de regularização de quase cinco meses. Tá? Por que, que essa capacidade vem se reduzindo? A carga está aumentando Tá? e não temos mais novos, é, grandes reservatórios sendo construídos. Se nós formos considerar nessa conta aqui o abatimento da carga daquelas é, usinas que são a fio d'água, essa capacidade de regularização ela aumenta, né? ela passa aqui para oito meses mais ou menos, é... até porque né, nesse caso ela atende, atende diretamente a carga e, e ela acaba funcionando aí, né, como uma forma de um reservatório virtual. Tá? O que eu quero dizer? Essa entrada de usinas a fio d'água é ruim? Não, pelo contrário, ela tem contribuído muito, as usinas Madeira, Belo Monte, tem contribuído muito para a segurança do nosso sistema, mas nós infelizmente perdemos aí a capacidade de expandir o sistema em termos de é, armazenamento. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora de eólica e fotovoltaica. É, a fonte eólica é uma fonte que é, ela foi uma surpresa né, lá para o operador nos últimos anos. Né? Na verdade, a expansão da fonte eólica. Nós tínhamos aqui, em 2011, né, uma capacidade instalada de aproximadamente 1 giga. Quando nós olhamos hoje a, a, a participação né, da, da eólica aqui é, em 2018... Nós estamos falando de 14 gigawatts de capacidade instalada, chegando aqui a 17 gigas, ou seja, um crescimento de 17 vezes, tá? numa janela de tempo de pouco mais de 10 anos. Ora, basicamente, essa. Hoje nós temos eólica instalada né, aqui na região nordeste do país, a maior parte da eólica está. É, instalada no Nordeste, e aí a gente já tem aqui uma participação menor na região Sul. Quais são os desafios que essas fontes nos trazem do ponto de vista de operação energética? Bom, primeiro, a gente pode dividir é, essa análise em duas partes. Né? Quando nós falamos da parte de médio prazo, é, e aí nós estamos é, vendo né, as usinas eólicas como uma fonte é, de energia, que elas realmente são... Os desafios são menores, né? quer dizer, a variabilidade é, é, mensal é, de, de, uma, de, de uma, uma fonte eólica, né? quando nós olhamos isso no, no longo prazo, ela é pequena, tá? ela não é muito grande. Agora, quando nós começamos a ver, a, a caminhar para o curto prazo, é, nós temos desafios muito, muito grandes, porque há uma dificuldade enorme na previsão desse tipo de fonte. O Paulo Sérgio ele tem uma apresentação hoje à tarde em que ele vai é, explorar aí bastante esse tema. Mas uma fonte que ela tem sido muito importante. Aqui eu apresento para vocês o balanço energético da, da, da região Nordeste, onde nós vemos que nos últimos anos... É, a maior parte da carga, ou uma parte pelo menos importante da carga do Nordeste, tem sido atendida é, por eólicas. Tá? Esse gráfico ele tem aqui na base é, a parte azul, né, a geração hidrelétrica. A gente vê que a geração hidrelétrica no Nordeste ela tem se reduzindo, ela vem sendo reduzida ao longo do tempo, principalmente né, pelas condições desfavoráveis é, que nós temos vivido lá no Rio São Francisco. Tá? Aqui nós temos também a, em amarelo né, a termoelétrica, que também a participação dela tem se reduzido nos últimos anos no Nordeste, principalmente por conta da exceção de geração eólica. E o é interessante é observar que já começa a aparecer aqui nos últimos anos, nos últimos três anos pelo menos, uma participação de fotovoltaica. Né? Se a gente for pegar a média aqui de 2019, 3% da carga do Nordeste foi atendida por fotovoltaica. Olhando aqui uma, uma relação carga do Nordeste por geração eólica, né? Em média, o Nordeste, a, a eólica, ela atende aproximadamente 70% da carga do Nordeste. Isso é interessante, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, é, e aí na, nas iterações que nós tínhamos, principalmente com o pessoal da área elétrica. É, na, no momento de estabelecer cenários né, para estudos elétricos, o Nordeste era aquele sistema que era tido como um sistema tipicamente importador. Né? A capacidade de, de, de, de geração hidrelétrica lá é, se restringe ali ao Rio de São Francisco, não é pouca coisa, né? mas é, basicamente o São Francisco não, tem muito, não tinha muitas termelétricas lá, então era aquele sistema que a maior parte do tempo ele importava energia. Hoje nós temos o Nordeste como um sistema, principalmente no segundo semestre, um sistema predominantemente exportador. Tá? Então, é, é, é, isso tem nos ajudado nos últimos anos, eu vou falar mais à frente né, do, dos desafios que nós temos vivido aí na, na, na, é, na hora de fazer o planejamento energético, principalmente por conta da de escassez de recursos hídricos, e o Nordeste ele tem sido fundamental na hora de é, é, completar aí o atendimento à carga eu poderia dizer que sem essas eólicas do Nordeste, nós teríamos um risco muito grande é, em 2014 de ter tido até um racionamento de energia. Outros fatores contribuíram, é claro, mas o Nordeste ajudou bastante. Bom, falando um pouquinho agora da, das fotovoltaicas, é, no, no, na nossa janela né, de cinco anos ali do INS, esse aumento né, que, eu, que, eu, que eu comentei com vocês. Basicamente, aqui, ela se concentra, né, a área de maior irradiação, né, ela acontece aqui na região da Bahia e norte de Minas Gerais, ainda que né, nós temos um potencial muito grande é, é, em todo o país. É, esse gráfico aqui, esse mapa, ele mostra o potencial é, de insolação, depois, no slide seguinte, eu vou é, é, apresentá-lo é, forma maior, mas aqui eu só, só destaco né, que hoje praticamente a maior parte né, da geração fotovoltaica ela acontece na região da Bahia. De novo, lembrando, eu estou falando sempre daquela geração conectada à rede básica. Esse mapa, ele ficou um pouco na projeção, talvez difícil de ver, mas a parte mais clara né, é a parte que nós temos maior insolação. Reparem que, é, se nós formos ver aqui né, o potencial, esse aqui é o Atlas de Energia Solar do INPE, é, de 2006, tá? se nós formos ver aqui né, em termos de valores médios né, de radiação solar no Brasil, nós temos, nós somos compatíveis a toda a Europa tá? e também a, a, a praticamente todo o Oriente Médio, região que tem também uma insolação muito grande. Quando nós colocamos, né, na, na, na, nós olhamos, né, toda como é que essas fontes se se, se, se conversam, né, na, na, no atendimento à carga, a gente vê uma característica que ela é muito legal, né, uma característica de complementariedade que ela é muito importante. Hoje nós temos aqui uma é, sazonalidade muito acentuada nas hidrelétricas, principalmente por conta dessas usinas a fio d'água na região da Amazônia, elas têm uma oferta muito grande é, é, aqui no período, nesse, nesse período né, de janeiro a abril, janeiro a maio, é tipicamente o período úmido do sudeste, tá? mas é, quando chega aqui na, na, na, na época mais seca, elas agregam pouquíssima energia ou nenhuma. Em compensação, é, nesse momento nós temos aqui as usinas né, a eólica é, com a maior probabilidade de, de disponibilidade, né, de, de, de oferta, né. Complementar a isso, né, a gente ainda tem aqui a biomassa, que ela ela acaba tendo, né, ela é influenciada muito pela, pela questão pela safra, né, da, da cana-de-açúcar, que ela tem aí as maiores, suas maiores gerações também no segundo semestre. Um, só um cuidado com esse gráfico, que esse gráfico tá padronizado, tá? Na verdade, existe uma questão de escala, tá? Então aqui é, é, cada fonte dessa ela está padronizada pela sua é, capacidade instalada. né? claro que é, a, a fotovoltaica ela não vai cumprir aí todo o déficit de hidrelétrica né? no período seco. Não é isso, mas em termos de comportamento, é, é, elas funcionam muito bem. Bom, se a gente for ver aqui o potencial, né? ainda que nós tenhamos um potencial, segundo aí o inventário da Eletrobras, grande, né? De, de termos de, de hidroeletricidade, né? nós só aproveitamos 43% é, é, do nosso potencial hidrelétrico pelas razões que já foram comentadas aqui pelo Tiago, está é, cada vez menos provável né, a expansão maciça desse tipo de fonte. Questões ambientais, é, é, até mesmo questões econômicas, né? a distância do centro de carga, etc. Uma parte desse potencial ela acontece na Amazônia. Por outro lado, a gente ainda tem um potencial muito, muito grande de é, eólica e fotovoltaica. Né? Nós só aproveitamos praticamente, né, segundo é, o INCT, é 0,68% da nossa capacidade e segundo a EPS, é praticamente nada né, do nosso potencial de energia fotovoltaica. Então, é, são fontes que ainda vão, é, ainda tem um potencial muito grande de expansão no futuro. A nossa preocupação, né, a preocupação lá do operador, é sempre com a questão da segurança. É claro que essa expansão ela é muito, muito bem-vinda, mas é importante que nós não esqueçamos aí, é, de que nós temos que manter aí a inércia né, no nosso sistema. Então, é importante também que essa expansão seja acompanhada de fontes é, é, mais robustas, mais firmes, como, por exemplo, uma geração a gás. Bom, vamos falar um pouquinho da, das termoelétricas né, e, e as características né, da, da, das termoelétricas, principalmente com relação aos custos de, é, unitários de, de, de, de operação, né, é, como essas características influenciam aí o nosso dia a dia na operação. Bom, eu tenho aqui nesse gráfico é, todas as nossas usinas termoelétricas hoje né, é, monitoradas pelo INS, é, dispostas aqui e, e agrupadas pelo tipo de, de combustível tá? e espalhadas aqui em termos de custo é, variável unitário, em termos de custo de geração. Então, nós temos aqui né, uma, uma fonte base, né, que a energia nuclear ela tem o um custo, é a fonte de custo mais baixo, né, é, é, mas também ela tem uma, é, uma capacidade... É, grupo nuclear, né, tem uma capacidade menor. Nós temos aqui o carvão que varia né, entre 50 e 300 reais o um megawatt hora. Eu destaco aqui algumas usinas, né, depois o gás natural que é o que tem a maior faixa de variação, ele varia entre 60 né, e aqui 500 reais. Né, e as usinas mais caras, as usinas a óleo e combustível, né, o combustível e óleo e diesel, né, que elas vão aí de 570 reais até 1.600 reais. Só que quando nós olhamos, é, nós fazemos a, a a, a, uma comparação desses custos, né, confrontados com a capacidade de geração dessas usinas, nós percebemos que essas usinas muito caras, tá, esse gráfico aqui ele tem a, a capacidade instalada, aqui tem um erro, isso aqui na verdade não é potência, isso aqui é, é, é, é disponibilidade média, tá, mas quando nós olhamos aqui a disponibilidade pelo CVU, nós vemos que essas usinas que tem custo muito alto, tá, elas agregam pouco megawatt ao sistema. O que que isso nos interfere? Bom, o nosso modelo hoje de, planeja de planejamento de operação, o nosso modelo matemático de planejamento de operação, ele é baseado em é, otimização né, de uma... Do, no, no trade-off entre segurança e é, custo de operação. Né? A nossa função, objetivo, assim dizer, é minimizar o custo de operação. Ora, para fazer isso, nós precisamos valorar a água. E a valoração da água, ela se dá através é, da estimativa do custo de oportunidade, né? o quanto nós estamos deixando é, ou economizando em termos de geração termoelétrica. O que, que isso quer dizer? Essa, é, é, é, esse tipo de curva né, exponencial e principalmente muito acentuado aqui no final, ele tem por característica atrasar o despacho das usinas, é... Hidroelétricas, perdão, termoelétricas, tá? E aumentar o depressionamento é, dos nossos reservatórios, quando nós trabalhamos né, com essa otimização é, por mérito econômico. Eu vou falar disso um pouco mais à frente, mas isso é um desafio, né? E aí é uma, é uma expectativa muito grande, uma recomendação que o Ness vem fazendo, né? Para que nós possamos, no futuro, tentar alterar esse tipo de curva para algo mais é, linear. Bom, continuando aqui falando né, do, do, dos desafios, né, algumas coisas eu já citei, né, se nós formos olhar aqui nessas né, novas fontes renováveis, com relação à geração, elas trazem um desafio muito grande né, na parte, né, pela própria natureza dela, né, que é uma natureza variável e assíncrona né, com relação à, à garantia, à né, de, de, de, confiabilidade do sistema, porque nós precisamos prover reserva de potência e aí as hidrelétricas têm uma participação muito importante nisso. né? E principalmente garantir uma inércia necessária é, é, para a operação segura do sistema. Eu vou apresentar no final um exemplo interessante né, de um caso que aconteceu recentemente na Inglaterra, onde por falta de inércia nós tivemos aí, eles tiveram na verdade, é, é, um blackout aí que durou algumas horas. Né? Esse é um problema que ele pode se intensificar no Brasil se nós não ficarmos é, atentos. né? É claro né, que isso traz também um desafio muito grande né, na parte de, de, de transmissão. Né, nós temos aí, é, é, nós vimos ali no nosso Atlas, né, é, os grandes potenciais, eles ainda estão deslocados do centro de, de, de carga, né, e principalmente aqui no, no, no, no consumo né, também né, é, é um, um desafio grande, é, porque nós temos que ter uma capacidade de previsão, principalmente eólica e fotovoltaica, é, muito mais nós temos que ter previsões muito mais acuradas é, do que nós vemos já fazendo hoje e que hoje nossas previsões são muito boas os desafios das térmicas né eu já comentei por alto né essa característica né da nossa curva ela nos traz né por razões né, matemáticas né por razões de modelo computacional um... um, um um acentuado, né, ou pelo menos elas antecipam o depressionamento da, dos nossos reservatórios. E que cabe destacar que o INS não tem a, a, a prerrogativa de despachar é, usinas termoelétricas é, que não sejam aquelas que estão é, estabelecidas né, por mérito econômico ou por garantia elétrica ou energética. Então, por razões de segurança energética, esse despacho ele acontece sempre, é, ele é sempre autorizado num né, no, no, no, no, no, no comitê especial, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Então, a, a, o comportamento natural dos modelos, ele tende a um esvaziamento dos reservatórios, também por essa característica aqui. Né? O desafio na, na, na, nas hidrelétricas, eu também já citei, eu trago de novo aqui aquele gráfico, né, a nossa capacidade de regularização, ela vem se reduzindo, gradualmente ao longo do tempo, e isso tem nos trazido uma dependência muito, muito grande com relação às afluências, principalmente na estação chuvosa. Tá? E aí, é, nesse ponto, a natureza não tem jogado muito a nosso favor. Nós vamos ver aqui na frente. É, nós temos vivido aí nos últimos anos, né, desde 2013, principalmente é, constantes... É, é, é, crises né, de, de, de oferta é, de água. Tá? Então, é, é, cada vez mais, os nossos reservatórios estão esvaziando, nós temos uma dificuldade muito grande né, no reenchimento dos reservatórios é, e a dependência né, na, na, nas próximas estações úmidas ela é muito grande. Aqui, só para a gente ter uma ideia né, a, da, dos efeitos da, da, dessa perda de regularização, se eu pegar um histórico aqui, basicamente a existência do NS né, de 2001 a 2019, Aqui eu pego depois da, da, aqui do, do, do racionamento. Tá? Esse aqui é, é o armazenamento da região sudeste. Nós vamos ver aqui que a partir de 2013, né, nós estamos aí num depressionamento muito acentuado e é, com poucas perspectivas de reversão. Eu vou apresentar mais à frente a última avaliação que nós fizemos né, das condições é, dos cenários de curto prazo de atendimento e eles não são nada bons. Bom, é, aqui só de destaque para a região Nordeste né que tem vivido aí no, no, nos últimos anos as suas piores é, afluências quando se comparado aí no histórico isso traz uma, uma restrições muito severas aí na operação principalmente ali da, das usinas do Rio São Francisco tá? só para vocês terem uma ideia hoje o NS tem pouquíssimo quase nenhuma flexibilidade é, em operar esse tipo de usina nós passamos por vários momentos é, como operação é, realmente travada né, desses reservatórios ali do São Francisco. E, é claro, para suprir aí essa, essa, essa deficiência né, da, na geração hidrelétrica, nós vemos aí um aumento né, gradativo nos últimos anos é, de geração termoelétrica. Isso traz, por consequência, um aumento aí nos custos é, de operação. E Uma pergunta que nós estamos... Nós, né, temos feito lá no, no NS no, no, no, nos últimos tempos, é se nós estamos. Acho que não posso vir muito para cá, não. Eu sou meio quieto, cara, eu não eu preciso apresentar tá sentado, eu fico andando do lado do outro, então vou ficar mais aqui. Bom, é, uma pergunta que nós estamos né, no, no, nos fazendo é se nós estamos vivendo um novo período crítico. O que, que é isso? É, existe um conceito no setor elétrico, tá? não sei se é, é, ele é claro para todos, mas é o um conceito de energia firme. A tá? energia firme ela, ela é praticamente né, qual é aquela carga, a menor carga que você consegue atender é no caso de. de, de na, na ocorrência né, do pior cenário do histórico. E é um subproduto né, das estimativas de energia firme é o período crítico. Né? Então, o conceito do período crítico é você ver nessa simulação de energia firme aquele período compreendido entre o reservatório cheio e o reservatório vazio. Tá? Então, se nós formos olhar aqui no histórico, hoje, o nosso período crítico, ele é compreendido aqui né, nessa faixa aqui de, de, da década de 50, onde os reservatórios do CIM partiram né, da, do, do seu nível máximo até o nível mínimo. É, o nível mínimo não é necessariamente zero, tá? existem aqui algumas exceções E se nós formos observar né, a, a, nessa mesma simulação o que, que tem acontecido recentemente, nós já estamos aqui é, de 2012, que foi a última vez que nós enchemos os nossos reservatórios, cada vez mais é, nos aproximando aí da região de mínimo. tá? E isso é consequência desses diversos fatores que eu já citei aqui para vocês, tá? Só para a gente ter uma ideia né, do que está que acontecendo, e o que, que o MS vislumbra aí né, para o próximo período úmido, tá? É, nós temos aqui uma. Eu vou avançar aqui alguns slides pelo, pelo tempo, mas é, nós temos aqui um panorama né, das condições hidrológicas vigentes. Aqui eu tenho é, destaque né, nas duas principais bacias. Em termos de capacidade de armazenamento do Sim, são as bacias do Grande e Paranaíba. É, essas bacias, elas vêm passando aqui, né? E elas estão se aproximando, estão registrando aí as suas piores marcas históricas, tá? É, nove... é, nós tivemos aqui, por exemplo, outubro, né? A bacia do Grande, como tem tido é, o seu quinto pior é, história, a, a, a sua fluência, né? Classificada no histórico foi é a quinta pior, né? E a mesma coisa para o Paranaíba. Estamos vislumbrando aí. É, o, o pior novembro, né, tanto para o Grande quanto para o Paranaíba. O Semadem nos deu uma boa notícia de que há uma previsão aí em novembro de, de, de, de alguma chuva, se isso se verificar, né, nós teríamos aí o Grande como sendo, né, como tendo tido aí a sua, o seu pior é, novembro do histórico, né, o Paranaíba sendo o seu pior. E repare que toda a região sudeste, né? está se configurando aí hoje o pior histórico. O Nordeste já vem batendo esse recorde é, ao longo dos últimos anos e novembro também está se configurando como o pior ou o segundo pior é, novembro. Aqui só as condições atuais, na verdade eu peguei essas informações aqui do, do, no, no, no, no dia 3 de novembro, tá? mas nós vamos ver aqui a, a ENA para cada uma da, da, das bacias, é, em vermelho, é, pintado de vermelho, toda vez que a saína está abaixo de 100% da média histórica. tá? Nós vamos pegar aqui o Sudeste, nós vemos aqui, né, principalmente, né, Paranaíba, que hoje corresponde a 38% né, de armazenamento do Sudeste, o Grande 25%, né, é, é, marcas aí muito baixas. O que, que nós fazemos? Né? Com base nisso, nós fizemos uma projeção, isso é feito é, é, todo mês, né? um monitoramento constante que nós fazemos das situações, é, das condições energéticas, Mas, é, recentemente, né, nós atualizamos esse estudo, foi apresentado, vocês são o segundo público que estão vendo essa, que vão ver essa simulação, né, foi apresentado ontem, é, perdão, quarta-feira, na, na reunião do CMSCE, é uma simulação aí, no caso da ocorrência da chuva verificada nos últimos anos. Tá? Então, isso aqui é uma simulação, é, considerando cinco cenários, né, são os últimos cinco anos de chuva, esses cenários eles alimentam o modelo de chuva vazão, vai ser explicado hoje à tarde esse modelo, e eles dão origem aí a cenários de vazão afluente, então compõem aí cinco cenários, um para cada ano e um cenário médio, é, composto aí, né, pela média desses cinco cenários. Fazendo a simulação, né, partindo aqui do ponto inicial e olhando aí qual é a, a perspectiva que o operador tem para o próximo período úmido, tá, o melhor cenário deles tá, ele termina o ano aí em 48% de armazenamento, o que não é né, o que é um úmido que nós já temos convivido há algum tempo. Tá? Mas, é, no caso da ocorrência das chuvas, ou chuvas parecidas com as que ocorreram em 2016, nós chegaríamos aí a 17% de armazenamento no Sudeste. Nós estamos falando, é, provavelmente, de um racionamento. Tá? Por que, que eu digo provavelmente? Tá? Racionamento de energia é uma política é, energética, não é o NS que diz se vai ter ou não. Mas, tá, esses níveis aqui, eles são níveis dos quais nós não conseguimos é, já operar o sistema com segurança. Nós já perdemos a controlabilidade do sistema no período úmido e aqui no período seco nós provavelmente é, esgotaríamos aí a nossa capacidade. Só para a gente ter uma ideia, eu vou filtrar aqui desse gráfico três curvas, né, a melhor, a média e a pior. Essa foi a simulação que nós fizemos agora, né, partindo aí dos níveis do início do mês de 22%, são níveis baixos. A simulação que nós tínhamos feito no mês passado, nós estávamos a 30%, o nosso pior cenário chegava aqui a 23%, ou seja, do mês passado para cá, atualizando as condições de partida, nós já caímos 5,3 pontos percentuais em termos das nossas expectativas de armazenamento. O que significa isso? Significa que os cenários eram ruins no mês passado, eles estão piorando ao longo do tempo torcendo aí para que o Sema acerte as suas previsões. Tá? Se a gente só é, aqui, só vendo aí é, o acompanhamento, né, o verificado, né, nós estamos aqui navegando por essa curva a níveis abaixo do, do, do, do pior cenário né, que nós tínhamos prospectado. O João já está puxando a minha orelha ali, que faltam cinco minutos, mas eu já estou terminando, João. É, aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? no caso desse pior cenário, o que aconteceria, eu só passo um destaque aqui para essa tabela, com os nossos principais reservatórios de acumulação. Na ocorrência das chuvas de 2016, dadas as condições de hoje, nós chegaríamos a níveis mínimos tá? nos principais reservatórios. Furnas chegaria a 9%, tá? o reservatório de Serra da Mesa, teria o seu esvaziamento completo. É claro que medidas é, seriam tomadas antes, né? isso, é, isso na prática provavelmente não aconteceria, mas é, é importante o constante monitoramento. As, as considerações né, que, eu, que, eu, que eu faço aqui são um resumo né, do que eu já falei é, até agora, né, a geração térmica ela tem tido o seu uso cada vez mais intenso ao longo do tempo principalmente pelas características né, da nova matriz, mas também associadas às condições é, é, hidroenergéticas desfavoráveis que nós temos vivendo né, nos últimos anos. Né, nós temos aqui hoje questionado se nós já não estamos configurando um novo período crítico, né, é, substituindo aí aquele da década de 50. Agora, é, é, por outro lado, né, a geração eólica ela tem sido, ela tem um papel fundamental. Né, no atendimento à carga, dado né, a toda essa criticidade aí que nós estamos é, vivendo. E futuramente, né, provavelmente, as fotovoltaicas também. É, eu, não, eu não falei aqui na minha apresentação, eu ia perder muito tempo, mas é, se nós formos, né, o, o, o Tiago, é, se você, a gente pegar ali o PDE, né, o Tiago mostra ali no, no documento que nós estamos estruturalmente equilibrados, não tem problema, nós temos um excedente de energia contratada, é, e os nossos indicadores né, de segurança mostram isso, nós devemos ter um excedente aí da ordem é, de, de, de 7 mil mega, mas conjunturalmente nós estamos bem desequilibrados, nós estamos numa situação que é bem crítica. O alerta que a gente faz, né, a importância, está aqui entre aspas, é limpar a matriz térmica, o que é isso? É atenuar aquele comportamento que eu mostrei dos custos em relação à potência, aquele comportamento exponencial, né, muito... É, é, marcado, né, se aquilo fosse mais suave, né, idealmente linear, é, isso não é, não é possível, mas é, fosse mais suave, isso já teria aí um, um impacto muito grande. Né. É importante, isso tem, tem sido feito, a EPE tem, tem se preocupado muito com isso, a questão dos atributos das usinas na hora de se fazer um leilão, né, é, principalmente aí, né, na, na, nós temos atributos de, de, de inércia né, e... e, e e outros, isso é importante ser considerado nos leilões. A questão é quais são os desafios é, é, que nós temos pela frente depois que toda essa seca passar. E aí entra na, na, na parte final da minha apresentação, essa é mais curta, né? o, o, o Rodrigo já, já, já fez aí uma explanação muito. É, profunda né, da questão da eólica do ponto de vista regulatório e o Tiago né, do ponto de vista de expectativas. É, eu, Quando eu montei essa apresentação eu tinha uma parte é, é, regulatória que estava muito pesada. Eu falei, não, eu não vou apresentar a regulação para anel presente, até porque não é a minha área. Então aqui são só alguns highlights que eu faço. Tá? Então aqui é, eu só trago aqui um, esse decreto regulamenta aqui a, a comercialização de energia elétrica e aí eu faço um destaque aqui para o artigo 14 que define o que é o que é considerado como geração distribuída, né, é toda aquela geração conectada diretamente ao sistema de distribuição do comprador. E aí, nesse caso, né, do ponto de vista lá da operação, ela está localizada numa parte do sistema em que o NS não supervisiona, não programa e nem despacha, tá? Mas ela é um tipo de fonte que ela tem que, né, ela tem se mostrado cada vez mais é, presente né, na, na, no atendimento à carga. Hoje nós temos aí aproximadamente 1,5 giga né, de é, capacidade aí classificadas como geração distribuídas. Tá? É, bom, tem, um, bom, tem um erro aqui, que está 15 giga, é 1,5 giga. Tá? É, e, na verdade, esse impacto ele acaba sendo visto pelo operador de forma indireta naquilo que se refere a, a, a, a, principalmente à a previsão de carga, né? o que, que acontece? Hoje nós não monitoramos é, esse tipo de, de, de, de geração, mas é, a, os desafios né, em termos aí, né, de, de, de previsão de carga né, para fazer o nosso planejamento, ele acaba se acentuando. Né? É, isso aqui já foi muito falado hoje, né, os vetores de, de, de, de mudança, né, o que está acontecendo no mundo né, em termos da, da, de geração distribuída, não vou voltar a comentar, é, aqui só um destaque interessante, né? se a gente for comparar, né? se a gente for ver a Alemanha, né? nos últimos 15 anos, a, a parte colorida se refere à, à eólica, fotovoltaica e biomassa, era uma fonte que, por exemplo, não, é, praticamente não acontecia na Alemanha e hoje ela é responsável pela maior parte da sua geração. E a preocupação, né? o alerta né? que nós temos que, que fazer é a velocidade né? em que essas coisas acontecem. E aí é um exemplo né, que eu dei aqui, para, para o, no caso do, do sistema brasileiro, do que aconteceu com as eólicas nos últimos anos. É claro que a inserção das fotos, perdão, da geração distribuída né, no, no, no sistema, ela vai ter, por consequência, né, uma alteração no comportamento da curva de carga. É, no, a, esse aqui é um, é um exemplo né, do que aconteceu na Califórnia, a, a parte laranja, né, o que era a curva de carga típica que eles tinham em 2012, era chamada aí a curva do, parecia um dromedário, né, que é uma curva muito parecida com o que nós temos hoje aqui no Brasil. Essa aqui é um exemplo, eu peguei aleatoriamente né, uma, uma curva de carga é, é, de um dia, não sei nem que dia que é aqui, mas enfim, é, que ela tem um comportamento muito típico, e a gente observa que a, a forma né, dessa curva mudou de forma muito é, é, substancial. É claro que isso nos traz uma preocupação muito grande, principalmente na hora da programação. Aquela preocupação né, que eu comentei ali né, no, no, no caso da Inglaterra com relação à, à inércia do sistema, a Inglaterra, no dia aqui nesse ano, né, em outubro, perdão, é, em, em agosto desse ano, ela passou né, por um decalte é, causada principalmente pela baixa inércia em que eles estão, é, é, que o sistema deles é, é, vivencia. Né? Quer dizer, eles estavam no momento né, com uma. É, a parte verde, acho que não dá para ler aqui na legenda, mas essa parte verde aqui é uma base é, de energia nuclear, essa parte azul é, é eólica e essa parte laranja é fotovoltaica e eles tiveram aí, por uma questão de, de descarga atmosférica, a perda de uma linha, essa perda de uma linha causou uma variação na frequência, essa variação na frequência excedeu os limites considerados seguros por eles na operação, o que ocasionou um desligamento em cascata levando é, todo o país a um blackout, trazendo transtornos é, muito grandes. Né? Esse tipo de problema, os senhores aí conhecem muito bem, né? é um problema que nós também, se não ficarmos é, é, alertas, ele vai se intensificar bastante. E para terminar aqui, né, então os impactos né, do NS, do, do, do né, nós temos principalmente, estar né, tá atentos nas né, nossas técnicas de previsão, Hoje né, teremos duas apresentações na parte da tarde, uma com relação focada na parte hidráulica e outra na parte de fotovoltaica. Esse é um, é um, é um desafio que o INS está permanentemente é, é, tentando aí, é, superar. Né? A gente tem evoluído muito mesmo nesse, nesse ponto. Existe uma questão da própria modelagem das fontes. Né? Reparem que agora o nosso, é, a nossa. Operação tem, tem feito uma transição né, de um modelo de despacho de, de, de semanal para um despacho horário. É claro que quando a gente reduz essa granularidade temporal, esse tipo de fonte ele acaba tendo né, a, é, que ser melhor representado. E principalmente o NS, ele vai ter que passar por uma adequação aí nos seus processos, principalmente no que se refere à programação da operação e operação em tempo real. Tá? E o último né, recado aqui, né, com relação a isso, é né, claro, né, nós temos que estar permanentemente, estamos né, monitorando a transformação, investindo muito né, na, na, na qualificação das equipes para isso, mas é importante a gente tá estar sempre, tá sempre olhando para o futuro, mas principalmente com os pés no presente, porque os problemas que nós vivemos lá, eles, são, eles acontecem hoje tá, e não são poucos. Tá. Então é um, é um, é um avanço né, que a gente não pode, na nossa visão, ter pressa, mas nós também não podemos perder tempo, porque isso é um fato. Bom, agradeço a todos aí pela, pela apresentação, pela, pela, pela, pela, pela atenção. Essa apresentação, André Ginaína, está disponível para vocês, tá? Vocês fiquem à vontade. Esses dados estão todos aí disponíveis no, no, no, no, no site do INSS. O plano de operação energética está lá disponível para download e agradeço a todos aí a atenção.